Red Max, a loja para você que é apaixonado por motos Vem trazer mais uma grande oportunidade Você que procurava aquele capacete feminino Com design arrojado Uma grafia elegante sem abrir mão da segurança Capacetes no risk Capacetes fabricados com resinas termoplásticas de alta pressão Forrados com espumas antialérgicas Entrada frontal de ar com saídas traseiras para te trazer um melhor conforto. Isso por apenas 6 parcelinhas de 60 reais. Isso mesmo, 6 parcelinhas de 60 reais. Não deixe perder essa oportunidade. Visite o nosso site www.redmax.com.br. Escolha o seu modelo e desfile com segurança e elegância. Red Max Apaixonados por Motos.